Explica! Fala pessoal, aqui é o professor Franz Isoton, professor de química, e a gente tem hoje ligações químicas para dar início e tocar esse, essa série para frente, né? Galera, é, a gente vai falar de todos os tipos de ligações, tá? Primeiro, vou começar pela ligação iônica, só que eu queria muito que você relembrasse é, como é que eu determino, né? Se ela vai ser iônica, se ela vai ser covalente, que famílias participam, e depois por último a gente vai lá, lá no quadro executar as ligações para chegar na fórmula mínima da substância. Então vamos evoluindo aqui o assunto lentamente tá? Muito bem, pessoal, ligação iônica, mas peraí, tá? Tem mais tipos de ligações, tem mais, né? O que você vai ter que fazer é seguir a regra, a teoria do octeto, tá? Que teoria que é essa? Os átomos, eles adquirem estabilidade eletrônica, muitos átomos, não todos, tá? Muitos átomos adquirem estabilidade eletrônica quando eles atingem oito elétrons na camada de valência, perfeito? Oito elétrons na camada de valência, tá? Tem exceções, várias, tá? No meio disso, e a gente vai destacar também as exceções. Uh, lembra? A camada de valência é a camada mais externa. Então, 8 gera essa teoria do octeto. Perfeito, ótimo, tá? E essa estabilidade, como é que os átomos vão conseguir? Como é que eles vão atingi-la, então, tá? Ganhando elétrons, uma saída é ganhar. Tá? Se eles forem muito eletronegativos, eles vão roubar elétrons de alguém. Se ganhar não for possível, se o nosso carinha não for muito negativo, ele vai perder, né, então tem átomos mais eletropositivos que perderão elétrons, mas se ganhar e perder não for possível, há uma outra saída que é compartilhamento de elétrons, tá, a gente vai compartilhar elétrons e assim, né, deixar todos os átomos mais estáveis. Se nós temos então aqui, tá, perda e ganho de elétrons, eu vou ter transferência. Meu átomo deixa de ser um átomo, ele passa a ser um íon. Aí eu vou ter a chamada ligação iônica, que é por onde a gente vai começar. Você percebeu isso, né? Se eu tiver compartilhamento de elétrons, a ligação era do tipo covalente, iônica e covalente, tudo bem? A ligação metálica, a gente não realiza a ligação metálica, tá? A iônica sim, a covalente sim, a ligação metálica, pessoal, que é um terceiro tipo, é só entre metais, é uma bagunça generalizada de elétrons, tá? E depois a gente comenta dela, mas é um caso bem diferente dessas aqui, tá? Vamos começar falando de ligação iônica, mas é bom ter um comparativo, ó, existe ligação do tipo covalente. Muitas substâncias importantes, né, como sal de cozinha, enfim, vários, vários e vários, vários compostos do dia a dia, são iônicos e nos interessa saber montá-los e compreender também as suas características, né? Na iônica eu vou ter uma transferência de elétrons, tudo bem? Isso é alguém perde, alguém ganha, tá? O cara que perde elétron, tem um nome especial para isso, lembra? Quem perde elétron, ele é chamado de cátion, né? E o cara que vai ganhar elétron é chamado de ânion, lembrou? Então perde cátion, ganha ânion. Até possível falar assim, o cara que perdeu oxidou, o cara que ganhou elétrons reduziu. Não é muito momento, mas é bom, é bom quanto mais termos eu utilizar e você conhecer melhor, né? Tá aqui, olha só que duplinha legal, sódio e cloro, tá? O sódio, pessoal, ele pertence à família 1A na tabela periódica e o cloro, ele pertence à família 7A. O sódio tem 11 elétrons, mas só tem um na camada de valência, só um. A sua terminação lá na distribuição eletrônica, ela é em 3S1. Perfeito? tá? 3S1, certo? Hum, agora o cloro, por exemplo, é da família 7A. Ele tem 7, você está vendo aqui ó, 7 elétrons na camada de valência. Ele termina em 3S2 e 3P5, tá? Então é assim que termina né, a distribuição do cloro. Ele está lá na família 7A. Muito bem, pessoal. Ninguém tem 8 na última camada, então ninguém está estável. O que, é que você acha mais viável? O cloro perdeu 7 para o sódio? E aí o sódio chegar a 8? Ou o sódio perder se um elétron e o cloro chegar a 8? Por uma questão de logística, na verdade não é por uma questão de logística, né? Isso tem a ver com eletropositividade e negatividade. Mas, galera, né, a gente entende que, pô, quem tem menos na última camada, perde para quem tem mais normalmente. O legal é você pensar assim, ó. O cara mais eletropositivo perde para quem é mais eletronegativo. Então é uma transferência de elétrons. Legal, né? Muito bem. Então o sódio perderá esse elétron e vai ser envolvido ali, ó, na eletrosfera do cloro. Pronto, ó, agora vai estar tá lá. É do cloro isso ali, perfeito? Muito bem. Mas o sódio ficou sem nenhum. Não, não não. O sódio, ele, na verdade, perdeu para ficar estável. Ele tem elétron sim, lá na sua eletrosfera. E o cloro tem um a mais, o que o deixa estável então, tá? Bom, galera, essa aqui então, tá? Foi a ligação que aconteceu. E eu acabo tendo uma tal de fórmula mínima, que é o NaCl. O que, que é isso? A cada um sódio, eu preciso de um cloro para que os dois tenham estabilidade eletrônica. Pegou legal? A cada um sódio. Um cloro, eu tenho estabilidade eletrônica. Não chame isso de fórmula molecular. É errado, tá, pessoal? Então, o correto é você falar que você tem aí uma fórmula mínima. É, NaCl não é molécula, tá? Eu não tenho uma molécula de sal de cozinha. Eu tenho, então, uma proporção de um sódio para um cloro. O sódio perdendo, ele ficou muito positivo. O cloro ganhando, ok? Ele fica muito negativo. E os opostos se atraem perfeitamente, né? Muito top o que aconteceu, então, aqui. Essa é a ligação iônica. Pessoal, os compostos iônicos, eles têm algumas propriedades particulares, né? Desde você reconhecê-los, na prática, na teoria, eles têm algumas propriedades, e é legal a gente falar agora e depois praticar, tá? Repare, você vai perceber que quando eu for fazer ligações iônicas, tá? Vai ter meio que um predomínio da seguinte maneira. Quem é da família 1, 2, 3A e grupo B, os metais de transição, por exemplo, tá? Isso é, os elementos metálicos, eles vão perder elétrons, e quem é da família 5, 6, 7, o hidrogênio, esses caras, eles tendem a receber elétrons. O fluxo natural de elétrons aqui, ó, vai ser da esquerda para a direita, pegou? Esquerda para a direita, isso é, metais perdem elétrons e a metais recebem. Eu acho muito interessante, muito importante você saber que famílias vão fazer o que numa ligação, tá? Muito legal. Os metais, por perderem elétrons, tá? ficam, como mostrei antes, muito positivos. E os ametais, muito negativos. Então, acompanha comigo. Se eu tenho alguém muito positivo e alguém muito negativo, entre eles vão ter uma grande atração. e Então, é fácil ou difícil separá-los? Difícil, você gasta muita energia, exatamente, tá? Então, eles vão ter o que, tá? Alto ponto de fusão e ebulição. É. Ah, o sal de cozinha, o seu ponto de fusão é altíssimo Você não consegue derretê-lo em casa, por exemplo Açúcar você consegue Mas é que açúcar não é iônico, né? Outra coisa, é uma grande organização Qual é o estado mais organizado que você tem? Sólido, todos os compostos iônicos são sólidos Sal conduz corrente elétrica? Não, tá? A água conduz? Não também. Agora, sal em água sim, derretido ou em solução aquosa, eles vão conduzir corrente elétrica, tá? Pessoal, então são características que você viu desses compostos iônicos, tá? E a gente vai fazer o quê, tá? Vai utilizar algumas combinações de elementos para fazer ligações, perfeito? Muito bem, a gente vai lá para o quadro agora para ver como montar e chegar na fórmula mínima passo a passo. Te espero ali, galera. Então, agora eu trouxe para cá exemplos para a gente executar de ligação iônica. Mas a primeira coisa, quando você vai fazer uma ligação, seja iônica ou covalente, pessoal, é encontrar a família de cada elemento. Tá? Mas por quê, Francis? Porque a família, lá na tabela periódica, te mostra quantos elétrons eles têm na camada de valência, que é necessário para você poder fazer as ligações, tá bom? Uh, Francis, mas eu posso distribuir os elétrons usando o um de Linus Pauling você pode mas demora muito mais e é desnecessário se você tem a tabela periódica Então olha só indo na tabela eu tenho por exemplo o cálcio que pertence à família 2 a e o flor a 7a Vamos trabalhar então com esse primeiro caso bom se o cálcio pertence à família 2 a ele apresenta dois elétrons na camada de Valência perfeito ó então o cálcio ele vai ter dois elétrons na camada de Valência tá? E se o flúor é da família 7A, ele apresenta 7 elétrons na camada de valência. Muito bem, pessoal. Quem você acha que vai perder elétron? Cálcio para o flúor ou flúor para o cálcio? Como o cálcio ele é um metal, então ele é mais eletropositivo, ele perderá. E ele perderá 2, tá? Perdendo 2 elétrons, ele vai ter aqui uma carga elétrica igual a mais 2. Concorda comigo? Perde dois elétrons. Carga elétrica mais 2. E o flúor que tem 7 então, no caso, ele deve só ganhar um elétron. Olha só, a carga não é menos 7, a carga ela é menos 1. Então aqui eu tenho quantos elétrons o cálcio pode perder e quantos o flúor deve ganhar. Ótimo! O que você que faz com isso? Bom, você vai inverter essas carguinhas elétricas, ok? Inverter. Assim você vai gerar essa formulazinha aqui, quer ver? Ó? Você vai ter então cálcio, 1 um vem pra cá, flúor. 2, vem para cá. Essa carguinha do cálcio, então, ela passa a ser uma atomicidade que o flúor tem. CAF2, esse é o teu objetivo, tá? Chegar nessa fórmula mínima, então, aqui. Galerinha, então, o nome dele é fluoreto de cálcio, mas o nome não importa pra gente, importa a fórmula que a gente obteve, tá? Vamos prosseguir, vamos fazer agora com potássio e oxigênio. Eu vou na tabela periódica, vejo que o potássio pertence à família 1, 1A e o oxigênio A6A. Tá? Então eu não decoro, eu fui na tabela periódica pegar isso. Porque agora eu ganho muito tempo, né? Muito tempo. Eu tenho então aqui o potássio, perfeito, e o oxigênio. Se o potássio pertence à família 1A, ele tem um elétron na camada de valência, tá? Aqui o oxigênio pertencente à família 6A tem 6 elétrons na última camada. Então vamos lá, tá? Quem você acha que vai perder elétron para quem? É potássio perdendo para o oxigênio ou oxigênio perdendo para o potássio? E aí? Bom... O potássio como é um metal, perderá elétrons, pessoal, e ele perderá aqui, ó, um único elétron, que é o elétron de valência que ele tem, e o oxigênio, ele tem seis na última camada, então ele deve adquirir dois, ele deve ganhar dois elétrons. Pronto, ó, carga mais um e menos dois. Essas cargas são essenciais sem entender de onde elas surgiram, tá? Fazemos o que agora? invertemos, o, o mais 1 um vem para o oxigênio e o menos 2 vem para o potássio, é a, o sinal da carga elétrica não nos importa perfeito, importa, agora é essa atomicidade que vai ser gerada então você vai ter potássio vindo para cá o 2, ok e o 1 um indo para lá, eu vou ter um oxigênio, K2O Pronto, formulazinha prontinha. Talvez você aprendeu a fazer aquela troca de bolinhas, troca de elétrons entre um e outro, também é um método, tá? Mas esse, ele é bem eficaz, ele é bem dinâmico, tá? Você ganha um tempo legal nele. Agora, vamos para aquele exemplo, ó. Eu vou ter, então, aqui o galho que pertence à família 3A e o nitrogênio que pertence à família 5. 3 e 5, tudo bem? Então, vou trazer para cá o elemento galho e o elemento nitrogênio. Galera... O galho, por ser da família 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência, então ele perde 3. E o nitrogênio, que tem 5, o assim A5A, ele tem 5 elétrons, ele ganha 3. Um deve perder 3, o outro deve ganhar 3. Quem perde 3, a carga elétrica é mais 3. Quem ganha 3, a carga elétrica é menos 3. Tá entendendo bem, pessoal? Por que mais 3 e menos 3? França, agora eu já sei. Agora eu vou jogar 3 para cá, 3 para cá. Galera, o nome disso é fórmula mínima, perfeito? Fórmula mínima. Então, eu não devo, tá? Eu não devo é, deixar aquele número 3. Não esqueça, nome disso, fórmula mínima. Em todos os casos, aqui também. Bom, pessoal, então o que você deve fazer é simplificar. Porque GA3N3 não é uma fórmula mínima. Eu vou simplificar esses valores, Pronto. Como é que fica no final da história? Eu vou ter então aqui, galera, o GAN, o nitreto de galho, eu vou ter então dessa maneira ali. Muito bem, pessoal, então cargas iguais, você simplifica. A cada um galho, eu tenho um nitrogênio. Muito bem. E agora mais um exemplo. Agora tá, né? Você já pegou a manha, vamos praticar, vou deixar isso bem tranquilão. Então aqui, ó, famílias, tá? Alumínio família 3A, oxigênio família 6A. Ótimo. Então, o alumínio que pertence à família 3A, qual será a carga elétrica que ele vai ter, pessoal? Ele vai perder 3. Ele tem 3 não, de uma camada, então ele perde 3, tá? E o oxigênio que é da família 6A tem que ganhar 2. Então, o alumínio vai aqui, ó, adquirir uma carga mais 3 e o oxigênio menos 2. E aí, tem como simplificar isso aqui? Não tem, né? Então, quer dizer que você vai jogar o 3 lá para o oxigênio e o 2 para o alumínio. Teremos então aqui, pessoal, formulazinha mínima no final, ó. AL, ó, jogou dois para cá, AL2O3. AL2O3. Matou legal, né? Então, mais complexo que isso, galera, não tem de ficar a ligação iônica, não tem de ficar. Então, fechou legal esse exemplo. E eu quero te mostrar aqui um caso bem legal, um caso bem diferente, envolvendo o hidrogênio. O hidrogênio não apresenta família, tá? Ele não é de família alguma. França, mas eu vejo ele no topo da família 1A. Um mas o hidrogênio não pertence àquela família. Importante demais você saber que o hidrogênio é um cara que apresenta apenas um único elétron, tá? Um único elétron. O lítio pertence à família 1A. Ótimo, legal. Então sabemos que o lítio tem na sua última camada um único elétron. Tá aqui um elétron do lítio. E o hidrogênio apresenta apenas um elétron na sua única camada. Se o hidrogênio, então, aqui perder para o lítio, ele fica zerado, sem nenhum elétron, tá? E não fica estável. Se o lítio perder para o hidrogênio, tá? o lítio não fica sem, pessoal. Tá? O lítio é um cara que apresenta naturalmente três elétrons, então ele perderá um, tá? e aí eu vou ter dois elétrons lá na primeira camada, ela fica completinha. Metal perde para a metal. Metal perde para a metal. Então o que vai acontecer é que o lítio perderá um elétron, ok? Para o hidrogênio. O hidrogênio chegando a dois ele fica estável, ele é uma exceção à regra do octeto. Então ele fica estável. É? O hidrogênio com dois elétrons. E o lítio, que também vai ser uma exceção à regra do octeto, ele vai perder um elétron e também fica estável. Tá? Metal perde para a metal. E a fórmula que eu vou ter é LIH. Pronto, galera. Então, são cinco exemplos de é, formulação de um composto iônico. Partindo dos elementos químicos, ok a gente formulou aqui os compostos iônicos e obteve o quê? A chamada fórmula mínima. Mínima, tá? Tem aquele jeitinho de ficar trocando elétrons? Tem. Posso fazer distribuição eletrônica dos átomos? Posso. Mas, galera, eu fui pela praticidade, né? Usando a tabela periódica e essa troca de cargas. Deixa tudo mais prático. Fechou legal? Agora é praticar e deixar isso bem fera, então, tá? Conto contigo, galera. Tchau, tchau. Okay.